Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós vamos para mais um dia de desenvolvimento do nosso projeto de jogo de terror que vai se tornar um demo jogável para vocês. No final disso tudo, Deus sabe quando vai ser. Mas a gente vai continuar caminhando aí, semana sim, semana não, com estes vídeos daqui. Se você não quer perder nenhum tipo de conteúdo aqui do canal, se inscreve, ativa o sino aqui embaixo e também me siga nas outras redes sociais. Hoje, gente, nós vamos avançar no sentido de criar um pouco mais essa marca desse produto. Ah, vocês sugeriram vários nomes para mim, a marca do refrigerante, pro personagem, e foram nomes muito legais assim. Eu tô com um aqui na cabeça, porque eu consegui pensar em algo que rima com isso, e eu acho que vai funcionar bem funcionado. <risos> então, senhor Cronagão, sobe a vinheta que nós vamos direto para o Photoshop. Rush Rush! Então, galera, hoje o nosso objetivo aqui vai ser criar alguns slogans, algumas ideias de propagandas para esse nosso produto, pra gente entender um pouco mais essa marca aí desse refrigerante de açaí, que vai ser o, o sabor do nosso produto, né? Ah, vocês sugeriram vários nomes para mim no último vídeo, teve um monte de comentário com um monte de ideia interessante. Algumas tinham açaí no nome, outras não tinham, outras usavam o G também. É, eu gostei muito, no final das contas, de ter a fruta dentro do nome, eu acho que pode ser interessante. E tem uma opção em específico Que dá a possibilidade de rimar com várias outras ideias E essa sugestão foi o açaíno Algumas, várias pessoas sugeriram isso, pelo menos umas três Eu gostei de açaíno Porque o que que ele nos permite? Eles nos permitem rimar com três coisas A primeira delas é algo que tem a ver com o próprio conceito do mascote, né? Porque eu acho que no final das contas, esse mascotinho aqui, eu acho que em tese, ele é pra ser um, um menininho, né? Então ele é um menino. Então ele é o açaíno, o açaí que é um menino rima. E a outra ideia era o açaíno, o boneco de açaí que é um assassino. <risos> Muita gente falou isso, eu falei, gostei, eu gosto das rimas, eu gosto da rima. E eu pensei, ok, então esse daqui tem uma rima que pode ser com o que ele é, esse é uma rima também com algo, assim, esse é o que ele é de verdade, né? Isso daqui é o que ele é, não, peraí, esse é o que ele é de mentira, então de mentira, ele é o açaíno, o açaí menino Socorro. Mas o que ele é na verdade? É o açaíno, o açaí assassino é, Então esse aqui é a verdade sobre ele Mas nós também temos algo que pode ser o slogan dessa nossa marca Porque a gente conhece que a nossa referência principal, o Dolinho Ele é Dolly, o melhor, né? Aqui eu acho que vale a pena Algo que rimasse com hino, e eu pensei em genuíno. Açaíno! Um açaí genuíno! <risos> Nossa, que vergonha que bateu agora. Então esse aqui vinha como a marca, como o slogan aqui, esse, esse título aqui. Vocês gostaram da minha vozinha? vergonha, por que eu me essas coisas? Então, ó, vamos... Eu acho que isso aqui dá alguma... alguma margem pra gente, né? Pra gente ter algumas coisas. Mas eu queria imaginar como se fosse, assim, tipo um pôster uh, com o produto e com essa coisa escrita. Então, vamos, vamos fazer umas... Umas thumbnails aqui embaixo e começar a elaborar um pouquinho essas ideias. Eu acho que isso vai dar uma boa direção pra gente seguir com o projeto. E outra coisa que eu queria fazer muito, pessoal, né? Eu acho que quem acompanhou as lives na Twitch um tempão atrás, onde eu falei sobre o desenvolvimento do projeto, uma das ideias é ter dentro dessa fábrica um corredor recheado de pôsteres e campanhas publicitárias uh, desse produto, sabe? Uh, uh, que lembrem, lógico, as campanhas sazonais aí da nossa referência original. Então dia dos pais, natal e outras datas comemorativas que tem por aí Certo, eu peguei aqui aquela imagem mais recente que a gente fez do, do nosso personagem é, talvez ele tenha que ter um A no peito agora, eu acho que funciona Ainda mais com o formato dele, que é um formato comprido, né? Ele já tem um formato assim, eu acho que casa bem um Azinho dentro dele, eu acho que vai ficar legal Vamos escrever aqui, ó, refri, vamos usar uma letra bem garrafal aqui, ó Aça, Açaíno E aqui embaixo o slogan O genuíno <risos> Açaíno o açaí genuíno. Será que a gente põe o açaí genuíno? Acho que não precisa, né? O genuíno. O genuíno de verdade. Certo, então, ó, já sei uma coisa que eu quero chegar a desenvolver agora aqui. É essa tipografia completa aqui pro logo da nossa marca, né? Também vai ser esse A aqui que vai ficar no nosso personagem. Deixa eu ver se eu acho uma, uma, uma outra referência aqui, deixa eu pesquisar um pouquinho. Aqui, já sei então. Então a gente vai ter, ó, uma imagem que é uma, a tampa de uma garrafa aqui assim, ó, com o seu néctar saboroso. É, isso daqui, ó, vamos, vamos pegar, vamos botar aqui embaixo aqui assim, aqui vai estar tá a marca, as... Saindo. E a gente vai ter um viscoso líquido escorrendo por aqui, caindo num copo. Põe um cubos de gelo. Hum. Pra isso que eu fiz quatro anos de publicidade, né? Para pra fazer. <risos> fazer propaganda de mentira, certo? Então, saindo Um genuíno. Maravilha. E aqui no canto, haverá ele. O mascote. Vamos ver como é que a gente vai desenhar ele aqui. Ok, ok, ok. Algo assim, ó. E ele vai estar tá com... Você sabe que mascote tem algumas poses, né? Tem poses muito fixas, na verdade. Então, a primeira pose vai ser essa. A segunda pose é... E a terceira, no geral, é... Bota aqui o chapéuzinho dele, que, que parece um chapéu, né? Muita gente falou, né, que esse, essa boininha aqui, essa, essa tampinha, podia ter mais formato de chapéu. Eu acho que eu, eu, vou, eu vou deixar aberta a possibilidade pra isso, viu? Porque eu acho que é uma ideia muito interessante ah, Tinha até um projeto de remake muito legal do Dolinho é, No, no Artstation aí, que eu vi há alguns anos atrás E ele fazia, tipo, como se fosse um bonezinho mesmo Pô, mas não é que ficou bom demais? Não é que fica bom demais essa boina mais pra frente aqui? Eu acho, eu acho que a gente vai ter que adotar A gente vai tentar, hein? Eu vou tentar adotar essa boininha aí Vamos ver se funciona. E aqui teria o azinho no meio do peito dele. E os dois olhinhos compridos e perdidos desse nosso personagem. Maravilha. Estou exuberante de alegria. Eu vou imaginar aqui, ó, como se fosse uma borda para essa propaganda. E aqui alguns elementos vão vazar essa borda. Como seria ele e outra coisa aqui. Açaíno. O genuíno. Gente, então, eu, eu gostei disso daqui. Isso daqui é um bom lugar pra gente conseguir provar essa nossa ideia de que isso daqui tem cara de um produto Que parece algo legal, que, que lembra um certo outro produto que tem por aí Mas tem todo o seu próprio toque, né? Então eu tô, tô muito confiante, eu, eu gosto bastante disso Tem outro produto, gente, que eu queria incluir muito aqui E seria a referência a um outro produto gaseificado Será que eu vou arrumar processo com todas as marcas de refrigerante? No Brasil? Acho que eu vou. <risos> e esse produto aqui, gente, ele tem um tom mais avermelhado. E o nome dele, eu pensei muito sobre como é que eu faria o nome dele. É, essa aqui não é, lógico, a tipografia final, a, que eu tô fazendo pela primeira vez agora, mas é o nome que eu pensei no banho e eu acho que ele é perfeito. O nome será... Ó, ó, ó, vê o que vocês acham. Top Cola! O refrigerante mais top do mercado! Uou! O que eu não sei ainda é se Top Cola terá é, o seu próprio mascote, mas eu acho que ele não vai ter, porque aqui o que diferencia de fato a Top Cola é que suas propagandas são produzidas de uma forma um tanto quanto diferente. Né? Nela nós temos pessoas jovens e bonitas é, bebendo os seus produtos. É, mostrando que quem bebe top cola também é muito top é, A gente vai ter que pensar depois no formato dessa garrafa de top cola Mas eu gosto muito da ideia de fazer tipo uma, uma fanta, uma fanta bambusca, sabe? Aquela, a, aquela fanta que era amassadinha no meio assim Eu gosto muito desse formato de garrafa, então algo parecido Então vamos fazer aqui uma, uma jovem moça a, bebendo top cola Com uma elegante jaqueta e, e brincos Porque quem bebe Top Cola, cara, se veste muito bem também Porque afinal de contas é uma empresa A Top Cola aqui, completamente fictícia, gente, né? Fique claro, né? Ela também ela tem uma marca de roupas, né? Eu acho que o logo de Top Cola podia vir assim, ó num, numa, numa elipse branca atrás Bem, bem old, old school mesmo E o fundo, nós temos aqui o um céu e tal e sei lá o que mais que podia estar aqui O que tá faltando aqui agora, a gente precisa de um slogan <risos> O slogan de Top Cola tem que ser algo assim muito ousado Algo que associa consumir Top Cola com ser digno de, de alegria e felicidade Top Cola, qual que é o slogan? Sabe, tipo, lugar de gente feliz, abra a felicidade de top para top. Seja top, você também! Top Cola, pra quem é top. Pra quem é top, top cola. Açaí o genuíno! Top Cola, pra quem é top. Uh. <risos> eu tô me divertindo muito mais do que eu deveria. <risos> plau top cola tô muito fe... eu tô muito feliz nesse momento gente eu tô muito feliz terceira thumbnail nossa nossa calma calma espera aí espera aí que tá vindo uma ideia Coelho, v vamos colocar aqui na mão dele uma criança vestindo <risos> de coelho, <risos> uma criança, uma criança vestindo de coelho, uma criança assim, ó. Ah, ok, uma criança aqui vai estar tá a carinha dela segurando um ovinho da Páscoa, certo? E o, e o amiguinho aqui, ó, o amiguinho. O genuíno... É, vamos botar essas orelhas mais pra cima aqui, assim. Aí a gente vai ter escrito... Feliz Páscoa. Na verdade, ele não tá segurando um ovo da Páscoa. Ele tá segurando uma garrafa... É um, é um, é um, é um mascote gigante segurando uma criança vestida de coelho que está segurando o produto do mas... que o mascote é. Certo? Normal. Não tem nada de estranho nisso. Uh! Feliz Páscoa com muito... Então é uma Feliz Páscoa com muito refri açaíno. Com açaíno ou genuíno. Ah, já tava... Já, já tava recortado. Então vai vir aqui em cima, ó. Feliz... Páscoa. Com açaíno ou... É assina aqui, ó, assina o genuíno. Gente, eu eu gostei, eu acho que isso está me ajudando muito a entender mais o personagem, a entender tudo que a gente precisa aqui para fazer funcionar. Essa paródia mesmo, né? Esse elemento de paródia que existe no nosso projeto um, O que eu tô sentindo falta, que eu preciso aqui É pesquisar mais referências de fontes E pegar um pouco mais, assim, essa, essa estrutura da marca mesmo E eu acho que esse vai ser o meu próximo passo aqui Eu vou fazer uma pequena pesquisa aqui E, e eu volto com... Alguns rascunhos do nosso logotipo Pra gente conseguir avançar E se tudo der certo no final do dia Ter pelo menos um desses pôsteres aqui Mais ou menos finalizado Só pra gente entender como é que seria De fato uma verdadeira propaganda do, do refri açaíno O genuíno, ok? Vamos ver como é que fica Pessoal, eu fiz uma rápida pesquisa aqui então Com várias marcas de refrigerante Deu pra entender mais ou menos o que eu vou querer fazer aqui Sabe? É... E eu vou trabalhar um pouquinho nesse logo em velocidade acelerada a gente se vê daqui a pouquinho Essa daqui, gente, então, é a minha primeira proposta para o açaí, a marca do açaí, o seu logo, o seu slogan, tá tudo aqui E eu também já emendei e fiz um mocapzinho da embalagem Eu não tava achando garrafas no formato que eu queria E eu queria muito é, fazer isso bem certinho, bem, bem próximo mesmo do que era para ser a, a visualização do produto E eu acho que eu tô satisfeito, decidi fazer aqui um mockup manual <risos> E até que deu certo, ó E, gente... O que vocês estão achando? Estão achando interessante? Açaí no genuíno? Ah, é. Vale a pena lembrar das suas propriedades, né? Ah, ele é altamente viciante e extremamente açucarado. Então... Eu acho que tá tá tudo indo no lugar correto. Tô tentando ainda justificar o uso daquelas letras vermelhas, né, que eu quero ter uma letra vermelha no corpinho do Gorli, e eu acho que tá funcionando, viu, tá começando a casar esses conteúdos todos. Eu acabei incluindo uma cor nova, né, uma cor que eu não tava esperando colocar, que é o verde, e eu acho que ele combinou bem, virou uma tríade, assim, esse roxo do açaí, o vermelho do sangue, né, da morte, e esse verdinho aí da parte da, da, da verdura, da da, da, da planta, da folha, que também pega aqui, né, a, a um, miau, uma pingadinha de Fanta, que tem a folhinha no meio do nome, né, e tá aí, refri açaíno, o genuíno, eu tô gostando. Galera, o próximo passo seria então, e na verdade eu tô reparando que o meu zoom tá esquisito porque eu tô sem o OpenGL, alguma coisa aconteceu aqui. Mas eu meu próximo passo seria pegar alguma dessas ideias de, é, de pôsteres e fazer uma versão mais finalizada. Eu acho que eu vou elaborar um pouquinho mais essas thumbnails, eu vou criar thumbnails separadas só para o Açaíno e depois a gente tinha muito que fazer o Top Cola, né? Ou eu faço o logo do Top Cola. Eu vou fazer o logo do Top Cola, vai ser meu próximo objetivo é desenhar o Top Cola e aí depois a gente faz a próxima parte. galera, vocês conferiram aí, né? Eu fiz rapidamente, só pra gente ter ainda nesse mesmo vídeo, uma versão do design aqui, bem simplificado, não deu pra trabalhar muito em cima dele, mas o formato da garrafa, bem gordão, assim, e com os títulos, né, gente? Eu peço que vocês reparem aqui nesses textos, né? É, top Cola, somente pra quem é top, tem ali garantidas calorias máximas, que é tudo que a gente busca no refrigerante, né? Ah, e ele é cientificamente saboroso, que é um ótimo argumento de venda, na minha opinião. Tá aqui, top cola <risos> e sua garrafa e o nosso açaíno o genuíno aqui o refrigerante é, e e aí eu quero né qualquer semelhança gente vocês sabem né vocês entender qualquer semelhança com a vida real é uma grande coincidência e o que a gente vai fazer aqui é que temos três três ideias ó gente de pôsteres promocionais do refri açaíno refri assassino. É, a gente tem aqui é, o primeiro, na esquerda, tem um bonequinho ali só no cantinho, assinando ali, né, aquela imagem gostosa de refrigerante caindo no copo com gelo. Tem a, a comemoração dos dias dos pais, que tem um pai aqui rando e, e tem aqui o, o mascote. E também o dia das Páscoas aqui, que tem o, o mascote gigantesco segurando o neném. É, tá aí, tá aí, né? Tá. São essas algumas das ideias. E hum, eu acho que qual que é a última coisa que eu consigo encaixar aqui nesse dia de hoje? Hum, já são 17 horas agora, eu comecei. Mais cedo pela manhã, deixa eu ver o que, que cabe ainda hoje aqui Eu vou fazer o seguinte, eu vou montar uma página onde a gente vai pegar aquelas imagens que a gente colocou antes E vamos colocar eles aqui agora aqui. Vamos fazer uma montagem final pra gente ter tipo o estado atual de desenvolvimento do personagem E vamos colocar o A pintado no peito dele ao invés do G e ver como é que fica Porque no final das contas eu vou precisar da aprovação de vocês que estão aqui nos comentários, gente Então eu vou fazer isso e volto já já Out of shots, till I try, drop, gonna be 24-7, bold an hour like a boss And they say, yo, guess you got a 2 o'clock appointment for a champagne shot for pessoal, é o nosso resultado do terceiro dia trabalhando em cima deste conceito. Estou gostando muito do que estamos fazendo. Estamos chegando num lugar interessante, hein, gente? Ó, temos ali refri açaíno, o genuíno. Temos na esquerda a versão aqui do personagem como ele seria nos seus desenhos animados e tudo mais, né? E também aqui o, o próprio produto em si, o logo aplicado aqui numa embalagem Que né, nos informa que é extremamente açucarado e altamente viciante E por final a gente tem o design do Killer Que tá aqui agora com essa abinha no chapéuzinho dele E ele também tá com um brochezinho da, da folhinha, porque eu achei que ficou um elemento de marca tão bonitinho, essa folhinha verde Que eu falei, vou incluir ela na roupa dele Vira aquele, aquele, aquele restinho de verde, né, da, da cor nova Que foi incorporada a marca, né, pra fazer sentido aqui E também dei uma renderizadinha aqui no grifo dele, né, nessa hormona Que vai ser o que ele vai arrastar por aí E dar na cabeça da galera ah, durante o jogo, certo? Então é, é mais ou menos isso, gente, tudo que a gente construiu de conceito pra esse personagem também tem aqui na outra página que a gente estava desenvolvendo as propagandas né que a gente tem que escolher agora alguma dessas para finalizar ou talvez todas e é isso que eu quero saber de vocês aqui para o próximo vídeo quais dessas propagandas você tá mais curioso para ver primeiro qual você acha que seria melhor ou, ou qual delas é a melhor mesmo né que eu vou escolher uma para a gente já ter de pronto o resto né vai ter que acontecer sinceramente bem mais para frente senão a gente não vai dar conta de tudo que tem para fazer também quero saber o que vocês acharam de Top Cola, né? O refrigerante que garante calorias máximas porque ele é cientificamente saboroso, certo? <risos> em breve, gente, a gente vai ter que criar o design dos presidentes dessas companhias. Se vocês tiverem alguma ideia também, já deixa aí para mim nos comentários, gente. Espero que vocês tenham curtido. Me digam aí as impressões, as impressões de vocês. Gostaram do sentido que está indo? Tão tão gostando? Tá fazendo sentido? Prefere tudo como tava no primeiro dia Deixa aí embaixo que a gente vai Conversando e vamos guiando Esse, esse projeto aqui para um lugar bem legal Certo? Galera, muito obrigado Pela companhia de todos vocês aqui em mais um vídeo No canal Brush Rush, a gente se vê no próximo Valeu e falou!